Hoje estamos aqui, porque hoje nós vamos voltar às origens Caraca, temos subir aqui, meu Deus Ah, meu Deus. esse cara é chato, se zumbi Vai, vai, vem, vem, vem Vamos voltar às origens, galera Quando eu falo voltar às origens, vocês já que saber você anda E se gostar, mais vídeo eu e galera vídeo estamos aqui com mais vídeo da nossa nova série, mano. Vamos <música> se mais vídeo meu e galera vídeo estamos aqui com mais vídeo de Minecraft de Survival, ou seja, do do World do do the World, e bom, né, galera? No vídeo, estamos aqui para Tonight que... Com mais um vídeo da série de Minecraft Survival 2 Fala pessoal, isso mais um Fala galera, beleza? Mais um vídeo que do é Crash BR, Mano, hoje vamos falar aqui sobre o final da série Survival 2 a série de Survival 2 foi um o maior mapa, agora eu falo O maior mapa que eu já fiz aqui no canal E, mano, é, a série durou 14 episódios mesmo assim, mano eu Só queria tá agradecendo todo mundo que acompanha a série E o motivo de eu tá acabando A série não é nada de De situação com lag Nem coisa de Tipo, nem não é Briga, nem é nada, mano É só porque, tipo é, eu tá, Hoje Eu tava tentando entrar no meu mapa Aí apareceu uma mensagem, só lembrar eu vou deixar uma print aí Essa é essa print aí, mano, quem quiser, se alguém souber como resolve isso aí, coloca aí nos comentários, mano Sinceramente, mano, é, essa série, mano, eu queria que ela tivesse mais de 20 episódios, mano Porque, você que não sabe, minha primeira série de survival teve 19 episódios eu queria bater meio que ela de frente, só que, é, como posso dizer É, aconteceu esse bug aí da né? manhã e, mano, já é o segundo mapa que eu perco por causa de bug da Mojang, mano. E eu tô realmente triste. E é muito triste acabar um mapa que você lutou, se esforçou. E, mano, eu fiz meio que uma, que uma contagem aqui de quantos likes, views, é, comentários. Eu consegui gostar sério. No total, vou colocar na tela, eu consegui esse tanto de view. No total, no total foi 1.427, mano. Mano, é muita coisa. Por mais que não pareça, é muita, mas muita coisa. Mil e mil e tantos lá, mano. Que tipo, clicaram no vídeo. Eu não, eu não falo esse tipo, eu não tô impressionado porque não é. Não foi mil pessoas que ficou no vídeo, né? Porque meus inscritos que clicam praticamente em todo vídeo. Infelizmente, de like eu não vou poder contar porque o YouTube tirava like meu. Ainda tira mais ou menos. Então eu não posso contar, eu não posso colocar aqui, porque provavelmente deve ter mais de 200 likes, sei lá, que eu nem sei porque o YouTube vai lá e tira. E mano, se você para pra pensar, mano, quem... eu só tenho a agradecer a todo mundo que assistiu a série do começo até o fim, mano. É... Comentário também não vou contar, eu só vou contar a mesmo, porque comentário não pode contar, né? Porque muitos, quer dizer... É porque eu não quero contar mesmo porque eu tô com preguiça, mas, mano, é um dia bem triste pra mim, eu peço compreensão de vocês. E, mano, eu queria estar tá perguntando uma pergunta. Vocês poderiam... Vocês querem que eu faça outra série de survival? Eu tô pensando em fazer uma série, tipo, construindo uma cidade, coisa do tipo, é, uma playlist de fardos. Deixem nos comentários, mano, que eu tô vendo demais aqui, mano. E, véi, é um novo começo do canal, velho Então, é isso.